E aí galera, aqui é o Guerra, eu vou fazer um review para vocês aqui de um pedal do Dedules e vou explicar para vocês como é feita a regulagem dele como que ele funciona uh, especificamente e algumas curiosidades desse pedal espero que vocês curtam e valeu! Essa aqui é a versão D4 é uma versão que é o single ou o double é uma opção que você tem é, eles têm versões simples do pedal, é, tem versão pedal duplo ah, que é só um, um pedal com, com, ah, com um batedor e o outro pedal com outro batedor, e, que é o, o pedal duplo básico. Eles têm o pedal triplo também, que seria este aqui, com o extensor né, para ligar um outro terceiro pedal. Então, é, aí aqui tem três pedais né, e o outro aciona um pedal. E, e, o, e esse aqui teria a função deste igual a este e teria mais um, um pedal aqui para acionar o, o, o outro o outro pé entendeu? então seria um triple neste caso aqui é o D4 o double e uh, esse aqui ele é, ele é, o material dele não é de aço uh, ele tem uma parece que é um poliuretano ou, ou um material um acabamento bacana dá para dar uma olhada né? Uh, ele, é, ele é leve pelo tamanho dele. Uh, eu achei que ia ser mais pesado. Os, geralmente os pedais desse tamanho tem um peso muito maior. Ele é tecnicamente leve, né? Vamos dar uma olhada nele aqui. Uhum, a bandeirinha do Reino Unido aqui. Eles têm é, lojas específicas que vendem eles lá e tem nos Estados Unidos também. Aqui tem um logozinho de dólares aqui. Opa. Beleza, então Eu vou demonstrar para vocês uh, Ele na batera, mas primeiro Só para vocês saberem né, Ele funciona com esses dois ajustes Aqui, esse aqui do lado de, é, direito E esse do lado esquerdo uh, Esse aqui, o batedor Quando esse aqui é acionado né Esse lado daqui Esse aqui é acionado Ele funciona o single se você solta ele aqui ele funciona o duplo o que ele faz uh, para funcionar? você pode olhar que quando eu aperto aqui ele sobe, ele sobe um, uma, uma, um gatilho aqui embaixo que faz segurar esse pedal então ele não fica tensionado né? uh, então quando você aciona esse, esse pedal aqui ele vai e, e vai puxar somente essa fita. Você pode notar que uma fita é para frente, outra fita é para trás. Então, isso que faz ele funcionar os dois com um acionamento só de pedal. Então, você solta aqui, tensionou a fita que fica atrás, e a na frente ela já fica mesmo tensionada. Por isso que funciona os dois, né? Então, gente, uh, continuando aqui, uh, esse pedal, ele tá em torno de 500 dólares, mais o valor de frete, se for trazer mais um para o Brasil, você sabe que vai ter um custo de 60% de imposto, se for taxado e tudo mais, mas uh, muita gente fala que é um pedal preguiçoso, vamos dizer, porque ele funciona da, o duplo um pé só, mas na verdade ele não funciona igual um pedal duplo, ele tem uh, uma... Vamos dizer, uma dinâmica diferente para você tocar é, ele, ele, ele... o pedal ele bate e volta quando o, o pé sobe você pode ver aqui ó quando, quando você pisa para bater o batedor normal o outro volta e quando você solta ele vai bater então é a ideia dele é fazer isso aqui né? então não é igual um pedal duplo é, é outra dinâmica de pedal você vai ter que se acostumar né se pegar pegar um pedal deste mas vale muito a pena para para você não ficar carregando sempre pedal duplo se você é, sai muito para show ou tem que levar muita ferragem todo quem quem tem muito show para tocar sabe que um pedal só que substitui um duplo ele facilita muito você não tem que levar mais um case vamos dizer assim então uh, bom esses aqui são os ajustes Uh, você pode dar uma olhada aqui que é a chave Allen esse aqui é o padrão dele tem mais ajuste aqui do outro lado também uh, esse é o padrão de ajuste e você tem uma regulagem de, da fita aqui embaixo não sei se dá pra vocês verem aqui você pode colocar a fita mais acima ou mais abaixo e... bom, no mais é só isso você pode desmontá-lo uh, tem os, uh, toda a estrutura dele aqui embaixo na sapata você pode tirar os, os parafusos e desmontar. então vamos colocar ele na bateria para a gente ver como é que ele vai se comportar, como é que funciona. aí eu mostro para vocês o acionamento desses dois ajustes aqui, pro single e pro duplo. beleza? vamos lá E aí gente, uh, então, vamos lá, o pedal tá aqui montado na bateria. vocês podem ver que ele tá firme já. Vou acionar aqui o single, beleza. Vamos lá, esse aqui é o single. Tem um, uh, com uma sapata verde. Ele um é pedal um pouco mais leve e fica bacana para tocar. Aqui acione sim, né, como eu tinha passado pra você Aqui o outro pedal Pode ser acione aqui Pode ser com calcanhar né? Entendeu? Vamos lá, eu vou, vou tocar um qualquer ritmo aqui vocês poderem ver como fica picando, né? Vamos lá. E aí galera, uh, valeu por ter assistido até agora, esse aí foi o review do pedal, uh, espero que vocês tenham gostado, uh, vou colocar mais reviews de alguns outros produtos que eu uso, uh, e aí espero que vocês dêem um like no vídeo aí e compartilhem com seus amigos, eu não vi muito review desse pedal uh, aqui em português, eu vi muito, muita gente postando ele uh, Dando algumas, algumas uh, referências que ele, que ele tem e tudo mais, é, todas em inglês. Então eu achei que foi bacana esse vídeo. Então eu espero que você tenha curtido também. Valeu, até mais, fui!